Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mizario Bem falando e hoje eu quero mostrar para vocês aqui como você comprar o BTCV, o Bitcoin Volt aqui na CoinBanning, tá? CoinBanning, então eu acabei de enviar da minha Bitcoin Trade, já tive cinco confirmações aqui e foi direto então para CoinBanning, tá? Entra aqui na CoinBanning, faz o seu cadastro, manda os seus documentos, valida, Faça sua carteira aqui na Coinbase e vem aqui em exchange, tá? E como eu já tô com os valores aqui, eu vou mostrar para vocês aqui os valores aqui em balance. Então aqui já são 208 a ah, 208 em BTC, aliás um pouco menos, tem um BTC 0.01 e eu vou comprar o Bitcoin volt. Então eu venho aqui em exchange vou comprar preço de mercado do momento quanto que está o Bitcoin Volt vamos ver aqui, está em 173 dólares e 40 centavos ou seja, um ótimo momento um ótimo preço para estar comprando porque o Bitcoin Volt tá? o Bitcoin Volt aqui no Explorer Bitcoin Volt ele já chegou a 400 dólares e ele deu uma recuada e agora para subir no, de novo então nós vamos comprar aqui Vemos aqui, Exchange, vou colocar aqui BTCV, só para ver se aqui está gravando meu vídeo, tudo certinho. Um tutorial para você saber, vale muito a pena e também você conhecer a Mining City. Não deixe de conhecer, não deixe de conhecer a Mining City, vem com a gente para Mining City, minerando Bitcoin Volt. Vai ter o link aqui abaixo, meu WhatsApp, o link para você conhecer mais. Então vamos aqui para Coinbase de novo. E eu vou aqui BTCV, BTC. Ok. E o intuito então é comprar BTCV. Tá bom? A preço de mercado. Então eu já coloquei aqui. Eu vou colocar 100%. Quero comprar de BTCV. Tá bom? Então eu vou estar comprando BTCV. Então eu vou vir aqui em Exchange. Vou escolher, eu escolher BTCV, BTC. E abaixo aqui então vou a ah, escolher 100% do valor, eu quero estar tá comprando da moeda. Então, comprar operação com sucesso e para você ver o seu ah, o quanto você realmente tem. Então, você vai ver aqui em balance. OK? Em balance aqui você vai ter aqui a quantidade exata de BTCV, tá bom? 1.21, OK? 1.21 acabei de comprar. Então, aqui valor, a 173, e agora é só aguardar ela ir para a Lua. É isso aí, pessoal. Deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.